A, a ligação espiritual da criança com o plano espiritual, nessa eh, idade, essas, eh, idade bem terra, ele tem uma ligação muito forte com o plano espiritual ainda, porque ele está recém-chegado aqui. Ou seja, é um espírito que está aqui na Terra, mas muito ligado com, com os mentores espirituais. E o ambiente que a criança vive, ou essa criança especificamente vivia, ambiente conturbado de, de família, é, propiciou que um espírito interferisse naquilo. A criança parou de ir na escola, literalmente, ela falou, eu não vou na escola e não vou e não adianta me levar que eu vou voltar para casa. É assim que a mãe narrou os fatos para nós lá. E... E ali nós começamos um tratamento pedindo ajuda né, da, do, do plano espiritual que, que dirigisse, que está que ligado com aquela família. E eles se manifestaram, dizendo que um espírito muito perverso, que atacava essa família de muitos anos, agora encontrou a brecha. Porque a criança tinha uma, uma mente é, assim, muito aberta para esse tipo de contato. E ali, depois de vários meses tratando a criança, ela foi... E interessante né, nesse tratamento é que a criança sabia que tinha um problema, a criança de 5 anos de idade, e ela sabia que tinha algo diferente com ela. Ela falava para nós ali durante o tratamento, que quando dormia, ela ela via outros é, outros seres que ela chamava em volta dela, falando com ela. E aquilo tudo durante o dia, durante o momento de vigília dela, era era terrível para ela ela queria se cortar, um monte de coisas desse tipo, né, que é muito prejudicial. E conseguimos, graças à espiritualidade e a Deus, nós conseguimos tratar. É, eu, eu posso dizer para o Marcos que nós já cuidamos inúmeros casos de criança, porque a criança ela é criança no corpo mas físico, espírito, é. mas às vezes são espíritos que já trazem uma série de, de, de, de compromissos de outras vidas, e que agora é a oportunidade deles se recuperar. Né? Exatamente. E já tivemos casos de criança... Não se alimentar com certeza. É, já tivemos caso de, de criança olhar para o pai e falar, eu te odeio, você não é meu pai. Eu, você não é minha mãe, é, já tivemos casos de, de criança ter uma dor no, no rosto com oito meses, uma dor insuportável no rosto, que nós fomos ver que era perseguição espiritual. Então, Marcos, a gente está acostumado a trabalhar com crianças dentro da nossa casa espírita. Com certeza. E, e temos sempre uma visita também de uma, de, uma, de uma criança que trabalha com a gente. Sem dúvida. E os pais... É, muitas vezes foge desse compromisso né? vê a criança com dificuldade dessa ordem e começa a tratar somente na medicina aqui da terra né? e, e, e isso pode prolongar por muito Sim. tempo, então os pais eu recomendo aqui que tenham coragem de ver que o filho tem um problema e talvez não seja da área médica Médica, digo, daqui da terra Então procure uma casa de oração séria Leve a criança Que a casa vai tratar convenientemente isso Sim. É um, um grave problema, né? Para a família, inclusive Por um minuto apenas Distribui alegria Com quem sofre sozinho a dor de cada dia por um